estar no boi e depois Ele ir para o red. atingiu. E se o urso estiver lá, menos uma passiva. <risos> Bem-vindo a Samuel Rift. Não sei se eu começo com recovery de MP ou de HP, pra ele começar de HP. Olha <risos> lá! Boa! Boa mesmo! Muito boa! Da hora essa skin da Caitlyn, né, velho? Parece um russa! <risos> Sim. 30 segundos para a liberação das mortes. <risos> se for ver, parece que ela tá com uma K47 na mão. <risos> com miras. Ó. <risos> oh. é <esse. risos> Eu sou o meu próprio reforço. Engancar ah. <risos> uh. pela lanterna FTW. A maior ferramenta de um atirador de elite é a precisão. E um bom equipamento. Quer mais um? Se eu quisesse sua opinião, eu tirava na porrada. Se você bater no muro. se eu quisesse a sua opinião, eu tirava na porrada. Essa foi da hora. Eu tenho cinco motivos pra você calar a boca. Tá bom, tá bom? Ah, meu Deus do céu! Eu normalmente não começo com o W, começo com o Erro. Eu fiz assim pra gankar fácil. Plane. Mas você pega level 3 antes de, plan... de gankar. É só você matar esse um pequeno daqui, ó. Eu vou roubar o head cara. Onde você começa hum. a ah. Oh droga. Tem um urso gigante aqui. Voa, eu salvar o dia. Está muito vivo. Neva. Fazem que a vida se forte. Urso rapidão, mano. Às vezes você Sim, precisa eu que eu fazer visto. uma bosta. Um pouquinho de agarra e esmaga. Tá indo pro bot, hein? Fica esperto. Boa, Dario. Vamos quebrar tudo. Vou pegar os pequenos morcegos aqui Eu Tô descendo para dar calma Com certeza que hum. ele tá indo aí Não tem lara ali, então dá pra ser bem suave Qual ah, é? Que tal resistir um pouco? <risos> Veja barreira de armadilha o cara aqui ah, Melhor de Piltover o oh, pequeno solado, eu estou fazendo isso do meu jeito. Meu Deixo minhas mãos falando. Foi eliminado. Ah! para a parte legal. Você eliminou é um inimigo! Isso aí impone, não, tipo. E aí, quem precisa de uma surra? Descendo. Tô descendo também. Um inimigo foi eliminado. vezes você precisa fazer uma <risos> voz. Tenta puxar ele, eu tô chegando. Uhum. Mas tô sem gosto, que eu usei para matar a menina no mid. Ah. Nossa. Eles vão que atingiu. Ah. Ah. O inimigo foi eliminado. Double counter. <risos> tu não é o urso? Tu não é o da floresta? Ah, ele é ruim, cara. Ele pegou a kill no mid. Não, Ele pegou Jango. porque a mina não ia matar, cara. Será? Pegou, eu tava indo lá ver. Ela é lá, hein. Teria medo. É, ursão, sai daí. Tô dando B. Relaxa, cara, pra pegar o trash é hard. Que eu jogo pra trás, depois eu travo o cara e corro pra trás. Lá vou eu salvar o dia. Boa! Ou Gostando os Melhor vocês dar B aí, mano. Eliminada, para aí ou não tem medo. que na moral. Mas ele não tá fazendo AP não, né? Tá, tá, ele tá mid, né? Mid tá é certo, sim. cara, é AP. O um é um... AP é bom, pô. Não, mid não, cara. Tem que ser do build. Fica uma bosta. Late game não faz nada. Use o W ou o um ulti, pronto. Está inutilizado. Ganks. Peraí, peraí. Lá, quebra o pau. Deixo minhas mãos falarem por mim. Eita, pareci. Vai. Jum. Caguei no pau. Me Gay. Ela tem flash? Tem. Eu Fodeu. sou o meu próprio reforço. <risos> Que... Ah! Porra, nem eu matar mesmo? Mariado, Ei, tem que fazer uma gente! vezes, você precisa fazer uma porta Essa tá foi boa, né? Deixe minhas oh, mãos falaram por mim. Sua equipe destruiu uma torre. Tá, Voltar, só fiz para atrasar só Vamos lá para parte legal. Só que comprou aquela vez e eu vou comprar mais duas. Quem precisa de uma surra? E vai no Spring? Neutralizado. Oh, A ah, melhor de Piltover. Vai levar top não, ursinho. Não que servem top não, ursinho. Não vai A Leona não gosta que eu tirei <risos> Eu acho que não, porque é ela que gosta de tirar as olhos. Vou fazer uma marca neles. Ah! Ah! Lá ah, vou eu salvar o dia. Ou acabar com ele. Derrastar. Eu tô fazendo é o meu jeito. Meu jeito. Eu sou o meu próprio recorrer. E O inimigo foi eliminado. Double kill. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre neutralizado. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Eles não vão saber o que os atingiu. Hum! <risos> Plano? Eu não preciso de um plano. A Oriana, sola ele e veja. Ó, a Eu sou o meu próprio recluso. um bote. Vem, vamos pegar ela aqui. Não tem red, já. vou pegar Eu a MF. O dia, cara. Ou acabar com ele. A Oriana desce Melhor de Piltover o lá no Blue. eu É Chibata, chivata? Não tem como. Já ia morrer mesmo. Passiva. Uhum. Esse cara é muito ruim. Se morde. Ah, é que ele ligado. levou uns gank lá, né? Eu não sei se consigo ajudar ele. Ele quer peitar o cara, mano. Um aliado encheu do nada. Se você bater num muro, bata com força. Deixo minhas mãos falarem por mim. Hum, hum, hum. Plano? Eu não preciso de um plano. Já dava pra ter os dois? Dá, né, mano? Agora não tem mais arroz, wardes. Uma porta, tá vendo lá do mid, tá aí no bode, provavelmente. Olá. chegar tente segurar eles aí tô chegando já e aí quem precisa de uma surra demoraram pra segurar o cara nossa Dá tá com exaust da né, MF, cara. Eu tô morto, cara. A MF tava fora do range. Do exaust. Oriana tá miando direto. O não sei onde ele tá. Não vi ele hein? Nossa. Vai. Morreu os dois agora. Urso hard. Ele vai solar os dois. Hein? Eu não vou. Oxin também. Assim. Ele vai esperar pra cima dele rodar. Ai, ai. aliado foi eliminado. Ah, cara, não dá. Que os atingiram. Sai daí, velho. Ah! Tá sem passiva, mas o ADC dos caras tá. Tá um é é fora, furo. cara. Sua equipe destruiu uma torre. E aí, quem precisa de uma surra? salvar o dia, ou acabar com ele Vamos pular para a parte legal Fazer drag, né? A melhor de Piltover Tem que pular pra precisa, não. Só não vem um o time pra fazer rápido. Eu tô fazendo isso do meu jeito. Ah! Deixo ah! minhas mãos falarem por mim. Ah! Às vezes você precisa fazer uma porta. Eu sou o meu próprio de Mordecai não tô. Demone, a Sua equipe ver, destruiu uma torre. Ah. A a a torre Deixe minhas mãos falarem por mim Vamos foi eliminado. Vamos pular para a parte legal? Ah! Ah! Ah! Às vezes você precisa fazer uma porta. Ah! quebrar tudo. Vou Lá vou eu salvar o dia. Ou acabar com ele. <risos> <risos> Nossa, o inimigo foi eliminado Eu não preciso de um plano Você foi eliminado O inimigo foi eliminado Nossa, boa. Corre, Du Sua equipe destruiu uma torre. Nossa, que ele pulou. Eu estou neutralizado. Eu estou fazendo isso do meu lado. O que foi eliminado. Melhor que eu toga, pobreza, bata com força. Por que foi? Caramba, não morreu ninguém. GG. Vitória. For the win. Jungle.